Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente para mais um CP Responde. E aí, tudo bem com você? Como é que você está nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023? Seja bem-vindo a mais um CP Responde, número 10, sei lá. Depois, quando tiver uma tumba aí na frente, vocês vão descobrir que CP é esse. Eu sei que é mais um CP Responde, que eu estou aqui... Para responder as perguntas que estarão na caixinha, nesse negócio aqui, ó, ó nesse balão com interrogação, beleza? Manda pergunta lá para eu poder me organizar direitinho e responder as perguntas de todo mundo. Enquanto isso, vocês respondam a minha pergunta. E aí, correu muito nesse final de semana? Teve competição na sua cidade? Conseguiu baixar o seu tempo, realizar um sonho, sei lá, foi feliz, é bom, né? Corrida é muita coisa. Ou só treinou, continuou na construção do seu objetivo? <risos> Teve meia maratona, maratona, maratona internacional de São Paulo esse final de semana. Maratona internacional de São Paulo. Sempre agita muito o país inteiro, né? vem os quenianos de fora e a galera taca o tênis no pé dele. <risos> E bota eles pra correr <risos> E aí, curtiram aqueles túneis maneiros lá de São Paulo, ver a cidade por uma maneira diferente? Aqui em Brasília também teve corridinha, teve a 21K da galera da Live XP Um circuito maneiro que tem no Brasil inteiro, aí, bacana também Bom, já chegou a primeira pergunta aqui, vamos às... Olha o Renato Silva aí. Oi, já estou correndo 10 km. queria participar de algum grupo da minha cidade. Se você está atrás de participar de algum grupo, vem para o Corrida Perfeita, a gente está no Brasil inteiro. <risos> Baixe o aplicativo e entre em contato com a gente. Aquele abraço. Bora! Perguntas. Euler Souza, como atingir 3 km em 12 minutos, qual treino específico? Euler, não há um trem específico, tá, cara? O que você tem que ter em mente é que 3 km em 12 minutos é um pace de 4 minutos por quilômetro, beleza? Então você tem que atingir essa velocidade média nesses 12 minutos. Você já tem, de certa forma, na sua mente, então a velocidade que você tem que atingir. O que, que você tem que segurar? Dependendo de onde você está agora, pô, não consigo fazer 1 km para 4... Por minuto. Então você sabe que tem que treinar um pouquinho mais de velocidade, muito mais do que resistência, tá? Porque você tem que conseguir atingir esse 1km em 4 minutos, por assim dizer. Porque depois você ainda vai ter que segurar muito mais. Mas como fazer isso? Como criar resistência? Como criar velocidade? Bom, isso é uma estratégia de treinamento, onde você vai trabalhar sim a sua velocidade, vai trabalhar sim a sua resistência... Mas também é interessante você trabalhar a sua técnica, trabalhar a sua força, tudo para te ajudar a atingir o seu objetivo. Não há um treino salvador, não há aquele treino chave, pau, não, é uma constante. E toda a construção para esse treinamento, que seria o melhor treinamento para você atingir esses 12 minutos em 3 quilômetros, ou esses 3 quilômetros em 12 minutos, a gente precisa construir esse caminho, tem que saber onde é que você está nesse momento. Você pode começar, por exemplo, fazendo um teste. Né? Qual é a sua velocidade em 3 km. Quanto tempo você demora para fazer 3 km? E assim por diante vai se criando uma estratégia toda personalizada para você. Quer saber como a gente pode fazer isso? Entra para o Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo e entra com a gente. A gente tem treinos específicos para a TAF para que você possa atingir com segurança e alegria o seu objetivo, que no caso aí é fazer os 3 km em 12 minutos. Muito obrigado pela pergunta, Euler. É, a galera não tem pergunta, eu vou no hi-fi Vou dar hi-fi pra galera Uhul. Valeu galera, na presença brasileiro oh, Cleonir Silva de Jesus Cara, estou com um problema, com dor no calcanhar Será que posso continuar correndo? Se essa pergunta estivesse no balão, hein ia dar uma resposta bacana Tô brincando aqui, Leoninha. mas aí, o próximo que quiser saber a resposta, bota lá no balão, beleza? <risos> Leoni, o calcanhar, cara, é uma estrutura, não sei se você tá falando do osso do calcâneo. O primeiro ponto que você pode saber se você pode correr, continuar correndo ou não, é realmente diagnosticar que dor é essa no calcanhar, tá? Dor pode ser muita coisa, pode ter levado um peteleco, pode ter levado, sei lá, pode ter acontecido qualquer coisa, um impacto no seu tornozelo. Não só necessariamente o mau uso né, do seu tornozelo, do seu calcanhar, perdão. Pode ser um esporão, pode ser um, uma fissura no osso, né, no calcânio. É difícil, mas acontece. Então é bom investigar essa dor, se ela passa, se não passa, beleza? Para aí saber se pode continuar correndo ou não. Desculpa se não fui claro. Olha lá do balão, ó. Euvânia Luiz, como manter um pace numa maratona, tipo manter entre 6 a 6 e 30 até o final. Essa é uma pergunta bem legal. Sabe por quê? Porque esse 6 a 6 e 30 ele é um range, né? um, uma, uma variação ali, né? Ficou por ali, né? Entre um, duas, duas etapas. É interessante que você consiga, com a sua preparação, com o seu condicionamento físico fazer com que isso esteja próximo ali da sua zona aeróbia, nem tanto para dentro da sua zona anaeróbia, Digamos assim, né? Zona 1, um, zona 2, zona 3, se você pensar de forma fisiológica, de quais seriam as zonas de intensidade para o seu organismo. Então, nesse sentido, você tem que fazer com que essa sua velocidade que você deseja fazer numa maratona não seja algo tão pesado para o seu organismo. Beleza? Então você tem que conseguir puxar esse 6 a 6,30 e para ser algo entre sua zona aeróbica e zona anaeróbica, que era é uma zona onde não vai te gerar tanto desconforto, tanto estresse. Agora, como que você prepara o seu corpo para fazer com que esse pace fique nessa zona, né? Aí é treino. Treino direitinho, treino justo. Aí é treino ajustado, melhor dizendo, para a sua condição. Se você já tem. Vamos lá, esse pace dentro de você, você está pensando só em estratégia de prova, aí são outras questões. Primeiro você tem que construir essa velocidade dentro de você e depois a estratégia, porque muitas vezes você pode ter a velocidade dentro de você, só que dentro de uma estratégia de prova kamikaze, você acaba, sei lá, queimando a largada, faz muita força no começo, depois no final você já quebra e já não consegue manter o pace até o fim. Então, para você ter essa estratégia, existem algumas estratégias, né? eu diria até diversas, mas você pode manter o pace mais linear, né? Você vai lhe mantendo devagarzinho sempre, né? Sempre aquela questão sem assim, variar muito a velocidade no qual você aplica. Ou então, você pode fazer um pouquinho mais de força no começo, depois você relaxa depois faz muita força no final, o que seria o J. Ou então, o J invertido, que você faz mais força no começo, pá, e depois você dá uma relaxada no meio, depois faz uma forcinha no final. Isso são estratégias para você conseguir atingir o seu objetivo, tá bom? Agora, para manutenção do pace, nada melhor do que treino, alimentação e hidratação durante a prova e usar um calçado confortável para você que não te perturbe a mente. <risos> tá bom? Espero ter te ajudado, Elvânia, para como manter um pace numa maratona. Excluir, valeu. Diego Gasita, agora apareceu um monte aqui. Espera aí, deixando o Diego aqui. Diego pediu Correr em trail, corre em trail e fui ao parque da cidade pela primeira vez. Me senti muito forte correndo no plano, meu país foi de 4,23 nos 5 km. Parabéns, Diego, correu bem, cara, tá legal, tá legal. Interessante você mudar de terreno, é, isso é uma, uma dica que eu sempre dou para os nossos alunos, é variar o terreno, mudar. Trabalhar a sua percepção sobre a corrida, né, sobre o seu movimento, é muito importante isso, eu acho. Né? Para você aprender mais sobre o seu corpo, é interessante você correr em outras superfícies. Quando a gente corre em trail, às vezes tem uma certa dificuldade maior para você estabilizar o seu corpo. O chão é irregular e com isso você gasta mais energia né, para se equilibrar e nem tanta energia para se deslocar. E com isso, quando você vai para uma superfície mais plana, rígida, por assim dizer, você gasta menos energia para se equilibrar e... Bota essa energia para se deslocar. Por isso que às vezes traz essa percepção ou até mesmo uma facilidade para correr. Beleza? Fabiana 1202. O que comer antes de uma prova de 21 quilômetros? Eu não gosto de comer nada. Uai, beleza. Então não comi nada. Você tá bem? <risos> o grande ponto desse do que comer antes de uma prova, né? ou antes de um treino, antes de uma distância, depende muito do objetivo. Dessa prova, desse treino Uma prova de 21km Às vezes você pode terminar em uma hora aí, Como os quenianos, os brasileiros elite aí. Ou então você pode fazer em duas horas Duas horas e meia é, Dependendo do tempo que você vai ficar em esforço Da atividade E se for forte ainda, se for muito intenso É pior ainda né para você ficar em jejum Mas dependendo da, do tempo Da atividade Você vai ficar muito tempo sem se alimentar Sem... É, Vamos lá dizer, repor os carboidratos necessários para o seu organismo. E o principal fonte de carboidrato, ou fonte, ó, <risos> comedor de carboidrato, é o nosso cérebro. E se não tem carboidrato, ele fala: Ô, oh, para aí, doido, que que você está fazendo tanta força aí, ó, desacelera esse negócio, eu preciso de energia aqui para não pifar. Então, o seu desempenho pode ser diminuído com a falta do açúcar no seu organismo. Então, é bom você montar uma estratégia para comer. Ao longo da prova, não necessariamente você precisa comer antes da prova. Você pode iniciar em jejum, não tem problema nenhum. Mas você tem que repor o carboidrato para você conseguir manter um bom desempenho. Porque a gente já tem uma certa reserva de carbos, né? O glicogênio muscular ou então o hepático. Eles conseguem suprir essa necessidade ali no começo, não há tanto. Mas daqui a pouco seus estoques vão caindo e vai abrindo alerta lá no seu cérebro. Então é importante, se você não for comer nada... Não coma nada. Você se alimentar ao longo do seu treino, tá? para você não quebrar no meio do caminho. Valeu pela pergunta, Fabiana. Paula Magalhães 2. Pa, cadê? Paula. Pronto, tá aqui. Paula Magalhães 2. Amanhã eu vou correr 10km com meu amigo. O que é melhor eu comer antes? Ô, Paulinha, eu não sou nutricionista, não, Paulinha. Como eu acabei de falar também, ó. Você pode não comer nada, depende muito da intensidade do que você vai fazer. O interessante é que você não coma nada que vai pesar, né? Que vai ficar brigando ali na sua barriga, <risos> tá bom? Como coisas leves. Estou fazendo o treino de fortalecimento gratuito que tem no app de vocês. Só ele já é o suficiente? Muito obrigado pela pergunta, Paula. Bom, só ele é o suficiente para você ter uma melhor percepção do seu corpo, para você ter um ganho de força, né? Mas depende muito do seu nível em qual você está. Se for um nível profissional, vai, com, vai, vai romper as montanhas do Alasca, alguma coisa desse nível, desse sentido, talvez necessite de um acréscimo, tá? Aí um ajuste de carga, botar um pouco mais peso. Mas para meros mortais como os nós, sim, ele é suficiente, sim, para você já ter uma grande ajuda na sua corrida, beleza? Vai na ferra! E depois volta aqui para contar para gente. Obrigado pela confiança, viu, Paulo? Taxinha Spam Não é spam, é <risos> Envio muito amor e votos de sucesso de Portugal Amo os, vo os vossos vídeos Pô, valeu Taxinha. valeu, valeu Obrigado pela confiança aí do outro lado do oceano Como elevar o VO2 máximo ba, ba, ba, ba. Com treino Tachinha, com treino O <risos> que que acontece? O, o, o VO2 é a nossa capacidade, né? de oxigenar, por assim dizer, o nosso organismo, o VO2 máximo, o quanto que a gente consegue de captar o oxigênio e colocar na nossa corrente sanguínea, como que a gente está fazendo tudo isso, né? Existem maneiras a gente conseguir melhorar essa, essa capacidade, gente né, conseguir reter mais. E o treino é uma das principais, não é mesmo? A gente pode colocar aqui treinos intensos que vão te ajudar com isso, treinos longos também te ajudam com isso, ok? Os hits ajudam com isso também, os treinos muito curtos e muito intensos. Então, tem várias maneiras de se elevar o VO2 máximo, mas nenhuma delas passa pelo treino, tá o treino consistente. Não tem o segredo, não tem o treino do VO2 máximo. Faça essa série de 2 de 200 com 500 e uma cambalhota no meio que você vai elevar o seu VO2 em 5% em duas semanas. Não, isso é mentira. Mas o treinamento, sempre fazendo o trabalho de treinos contínuos, treinos de limiar, treinos tempo, né? treinos mais longos com intensidade mais baixa, ou então treinos curtos de velocidade, que também te ajudam a trabalhar a capacidade do seu organismo. Então nesse sentido vão te ajudar a levar o VO2 máximo. Eu não estou aqui para falar esse é o melhor treino, mas muitos são, treinos, são bons treinos para isso. Tá? E vai sempre depender em que nível você está. Qual é a sua capacidade atual? Quanto menos capacitado você tiver, quanto mais baixo for o seu VO2max, o seu VO2, né? Qualquer exercício que você for fazendo vai ficando mais fácil de você subir, mas cada vez que você precisa exigir mais do seu organismo, você vai precisar de outros treinos, treinos mais estruturados, mais específicos, mais fortes, os mais longos, beleza? O importante é estar em movimento e treinando. Se quiser uma boa planilha de treinamento, vem com a gente, vamos lá, vamos treinar no Clube CP. Valeu pela pergunta, Tachinha. Diego PD, existe algum tipo de treino para alargar e aumentar a capacidade dos pulmões? Rapaz, é, se alargo o pulmão, eu acho que aí a gente vai ter que abrir as costelas. ali Ia dar um problema ali, ia ter que rachar, cortar, colar. Acho que não ia ser uma boa não, cara. Mas aumentar a capacidade dos pulmões era mais ou menos a questão do VO2, né? Que a gente vinha falando aqui, a capacidade da gente colocar oxigênio, retirar gás carbônico dos sangues. É o treino, cara. Não tem o um treino chave, não tem esse segredo. Parem de buscar o segredo escondido do milionário ou então do, do maratonista keniano intergaláctico. Treino, gente. Treino é uma coisa simples, só que ela tem que ser consistente e equilibrada, beleza? Não vai existir aquela chave mágica. É treinar constantemente, dando o estresse e a recuperação necessária que o seu organismo precisa. Assim você vai conseguir alargar e aumentar a capacidade dos seus pulmões e correr daqui até o além, infinito e além, que aí vai dar, beleza? É treino, é treino, não tem um treino-chave para isso, tá? Desculpa se eu não te respondi direito, Diego. Mas vamos nessa, treinando consistente, isso precisa de uma planilha de treinamento que vai te ajudar com isso tudo, te dando treinos fantásticos no meio do caminho. Vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita, cara. Um grande abraço, boa noite, boa semana. Eu, Jaqueline Oliveira. Qual o melhor plano CP para quem vai iniciar? Valeu, Jaque, pela pergunta. Olha, se possível, eu aconselho aí para o plano personal do CP. E se der, vai logo para o plano personal CP1, que aí você vai ter o acompanhamento mais próximo possível do treinador, tá? E é isso, o que eu recomendo é o melhor sempre, tá? Mas o, nem sempre o para você é o que encaixa, às vezes você não é uma pessoa que quer muito feedback do treinador, que não quer um acompanhamento de perto, que você só precisa... De uma planilha de treino para você ir treinando e de vez em quando faz uma revisão na planilha. Então às vezes nem precisa da revisão na planilha, você segue fielmente o tem tá lá, você não tem muitas dúvidas. Então depende muito do seu perfil. O que eu aconselho é preencher lá na amnese e ir testando com a gente, vendo o que é melhor para você. Se possível, vá logo para o CP1 para ter um acompanhamento do treinador. Se você viu, ah, não é para mim isso aqui, você pode mudar o de plano no meio do caminho, não tem problema, tá bom? Até encontrar um melhor plano para você. Mas o importante é você estar treinando com a gente. Vambora, Jaqueline! Vamos treinar junto. Lembrando que ó, já temos treinos presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E dia 22 de abril a gente começa no Nordeste. É, vamos pular lá em Salvador. Vamos pousar lá. Inicia o treino presencial do Corrida Perfeita lá em Salvador. E eu estarei lá puxando um super treino com a galera. Então... Se você é da Redondeza, se é de Salvador, se você tá aí em Manaus e quer dar um pulo em Salvador para treinar com a gente, vambora, vamos lá, vamos treinar junto, vai ser fantástico. Obrigado pela pergunta, Jaque. Aquele abraço, bons treinos, vamos treinar junto. Bom, não há mais perguntas, são 7 horas e 51 minutos. e acho que já falaram um monte aqui também. Ele, tá vendo? Eu perdi o fio da meada, como é, que é o fio da meada? Pronto, ó. Tô rolando tudo para cima, não tô vendo nada que eles estavam falando e a câmera tá balançando Pronto, ó, hi-fi pra geral Uhul. Beleza Ó o Renato aí, vem correr as 10 milhas Garoto, em vitória Vou sim, Renato, vou encaixar esse negócio aí No meu calendário, cara Eu acho que se não der para eu ir esse ano ano que, vem eu vou. ano que vem eu vou Esse ano eu tô muito no mato <risos> Mas, porra, daria para encaixar Amarradão, uma grande prova Do circuito nacional, garoto e é uma grande festa, quero ir, gosto do Espírito Santo também, tem umas praias maneiras Bom, galera, olha a Karen Cristina Ontem foi a minha primeira corrida de competição, 5km, espero que tenha curtido, Karen, curtiu? A vibe é muito boa, né cara, aquele clima é maneiro Eu curto muita competição, dia de prova, aquele nervosismo <risos> Ontem tive prova aqui, né a gente correu e para variar eu cheguei na hora certa mesmo foi um minutinho ali ó meia hora meia hora 30 segundos antes do pé vamos embora larguei não fiquei esperando. é lógico chegar na hora é muito mais fácil né gente não ficaria afoito preocupado é ansioso para começar você já chega chegando e pronto já vai correndo já tá quente nem tem aquela chance de esfriar no meio do caminho foi bem legal a corridinha aqui ontem o clima tava bom Tempo meio fechado, ainda deu uma chuvidinha, uma chuviscada acenando para todo mundo. Valeu, galera. Tem gente querendo entrar ao vivo aqui com nós? Vamos ver, não tá aqui fazendo nada mesmo. Alternan, você apertou esse negócio errado ou você... Vamos trocar uma ideia? Olha lá, o garoto 2022 foram 20 mil pessoas. Ih, Altermão. Valeu, cara. Então fica para próximo. próxima. Depois a gente troca ideia, então. Atenan, Apertou o botão errado, né, garoto? <risos> Eita, lasqueira. Apareceu um monte de pergunta aqui já. Né? Ou não apareceu? Apareceu nada. Né? O Instagram dando pau aqui. Beleza, galera. Outra parada interessante da, da prova ontem que eu fiz é que eu fui eu tênis de placa de carbono né aquelas coisas todas Pô, eu escolhi eu até deixei no carro meu tênis feito lasqueiro, lasquei carro o tênis ficou no carro já esqueci um tênis no carro depois você corre imagina o cheiro que não fica dentro né e lasquei tem que levar para lavajato Lava Jato depois pois é aí eu corri com o meu tênis mais baixo Tênis que eu amo cara é o Waze de Tartasil 6 Pô, ele é levinho, fica que nem uma luva no pé, é fantástico. Exige um tanto da panturrilha, porque ele é baixinho, não tem nada, né? É praticamente pé no chão mesmo. Você sente bem o chão, você sente a vibração, você trabalha bem o impacto. É, né? o impacto você tem que trabalhar, cara, mas é seu favor, tá? A força de reação do solo te levando pra frente tal, pá. Trabalha isso tudo. Pô, foi bem legal. E é era, era diferente, porque fazia tempo que eu não fazia força... Fazia tempo eu também fazia tempo não corria no asfalto assim também, então não dá pra... Pois é, mas é diferente a exigência muscular e como que você faz e como que você, de certa forma, perde um desempenho. Eu uso um, um, um potenciômetro, o stride, né? E ele mede um tanto da, da reação, leg stiffness né? Que é a questão do stiffness muscular, como é que você tempo que você demora, a rigidez que você empata. É interessante ver como é que muda de um tênis para o outro, como que você corre tem uma corrida muito mais rígida com tênis mais baixo do que com os tênis de placa mais macios. Mas eles trazem uma energia, uma potência do além, e te fazem correr mais rápido e também gastar mais dinheiro. <risos> pois é. Eu sempre recomendo, você quer chegar na frente de alguém? Pô, vai lá, e investe no tênis de placa de carbono, né, e tal. Mas se é só por você mesmo, vai só no tênis que é confortável, cara, não precisa ficar é, lascando o seu bolso, não Tá bom? Mas se também você tem dinheiro para isso Tá tudo certo, vai lá, o mundo é seu cara. Pô, gasta com tênis Com 150 tênis, compra roupinha também Tá tudo certo Mete aquela do Kenya lá, que fica legal Fica parecendo um keniano, é bacana Bom Então, galera, 7h56 Não temos mais perguntas, só vou cenar Para mais 20 pessoas aqui E aquele abraço Ó, Estela. E aí, Estela, correu? Ah, a doutora Natália a Ortopedia também entrou. E aí, muita gente com o joelho machucado da corrida, doutora Natália? Fazer tiros mais fortes que seu ritmo de prova pode ser prejudicial? Nunca, rapaz. O tiro tem que ser mais forte do que o seu ritmo de prova. Beleza? Se essa pergunta tivesse no balão, eu até que aprofundava mais ela. Mas como não está, e já estamos perto das 18 horas e temos uma longa semana pela frente. Olha o Duda. Fala, Andrei. Para quem corre em altimetria, vale a pena considerar o pace ajustado do Strava? high? Não. Quando ele fala correr em altimetria, o que seria isso? É, quando você sobe muito, desce muito, né? você tem uma grande variação do seu terreno. O Strava inventou um negócio lá que é o pace high, que aí ele faz uma, dentro de um númerozinho que ele inventou lá, dentro do algoritmo, né? Essa é a palavra tão famosa hoje em dia, ele tem um algoritmo para representar se você não estivesse subindo ou descendo, se você estivesse no plano, qual seria o pace que você estaria executando? Né? a gente sabe que quando a gente sobe A gente diminui o nosso pace Porque fica mais difícil de correr né Contra a gravidade, levantar o nosso corpo Nesse sentido eles inventaram esse tal de pace high E tem muita gente, principalmente a galera do trail Que corre muito subindo e descendo né? Então para ter uma noção Do quanto que seria aquela força Que você fez subindo 10 mil metros No plano, qual seria o pace Pô, eu corri a 10, 11 11, 11 minutos por quilômetro na subida, se eu tivesse no plano quanto seria? Seria 3,30? Tá, mas é. e aí? Não dá pra levar muito em conta isso pra nada. Você pode considerar o própria coisa no própria coisa. Não extrapolar essa ideia pra outra, que seria realmente aquilo. Pô, se eu não tivesse subido mil metros, eu teria batido o meu recorde de 3,30 nos 10 quilômetros. Não, é diferente. A exigência muscular é diferente. Não é tão simples assim. Tá bom? Eu acho que não vale não. Não tem pra que não. Valeu, Duda. E na próxima vez, bota no balão, por favor, tá, cara? Aquele abraço, bons trens bons treinos aí pra galera do CP de São Paulo. Fiquem bem, galera do CP do Rio, galera do CP do Brasil afora, de Portugal, das Europas, da China e do Paquistão. Aquele abraço, fiquem bem, uma boa semana e até a próxima. Tragam perguntas na segunda-feira que vem, hein? Valeu, tchau, tchau.